Então galera, eu não tô aqui pra fazer vídeo aqui pro canal, como eu faço sempre, eu tô indo aqui falar de uma coisa um pouco séria, que aconteceu comigo, que eu basicamente quase fiquei louco editando um vídeo aqui pra vocês. Eu vou estar tá contando a história aqui e hoje vai ser um vídeo explicando sobre isso. Eu já descansei, mas eu precisava contar isso pra vocês, porque realmente tá complicado manter o canal, porque... Não sei se vocês sabem, mas o vídeo que vocês estão vendo No dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 15 Que é o Fortnite está estranho Ele tem 17 minutos E ele não tem 17 minutos porque eu quis Basicamente eu editei até dar 17 minutos E meio que nunca acabava E eu fiquei quase maluco nisso E quando acabou Acabou E eu, eu né, Claro que eu fiquei muito feliz Mas né Ainda quando um trouxe que não queria acabar Eu fiquei muito cansado depois desse dia Tanto que se vocês forem ver a última parte que eu gravei De Mid for Speed É basicamente eu na hora Como que eu tava Eu não vou colocar aqui Porque eu nem vou editar esse vídeo Esse vídeo é só eu olhando pra câmera e gravando Mas é Eu fiquei muito cansado Então, é isso, tchau